E agora eu vou dar uma, uma, um simples exemplo pra vocês, tá? Nós somos parceiro trem, nós somos. É, cara, a única coisa que eu não quero é que vocês façam o fluxo errado. Se você vai lá e escolhe. Beleza, eu vou botar um RP ou eu já tenho um RP. E aí eu optei por colocar, eu vou falar trem aqui, mas pode ser qualquer loja virtual que tenha um hub, né? Que às vezes as lojas falam, é, eu sou um hub. E aí quer, quer, o cara quer ser o hub. Beleza. O que que acontece hoje? O que, que é o seu cenário hoje? Se você está começando, você vai falar, cara, tranquilo, zero vendas, beleza, aqui eu pago por venda depois de tanto, tá, tá, tá, beleza, mas isso aí eu vou aceitar, tudo bem. Mas o que que acontece com os seus produtos? O que que acontece com o SEO da tua loja? Você vai fazer SEO para tua loja virtual, certo? Que é a indexação orgânica. E você vai mandar essa SEO, por exemplo, o Carrefour porque você não consegue ter uma descrição para a loja e uma descrição para o Caifur. Então qual o impacto futuro que essa decisão que você está tomando vai te dar? É mais ou menos o ponto que você tem que se responder quando você contrata ferramentas para o meio da tua ligação. Eu vou mostrar alguns fluxos, e de, e, de, já vou deixar o flipão falar e mostrar algum fluxo, mas você vai ver que tem ferramentas que entram no meio do fluxo. Então você tem um fluxo de pedido, eu acho que eu até mostrei isso ontem, né? E aí você tem algumas ferramentas que eles entram aqui, ó, como um complemento ou falando direto com o marketplace por causa de algumas, alguma necessidade. Então quando você olha para esse cenário, cara, tudo bem, eu só tenho que entender o impacto que ter essa ferramenta vai me trazer. Vou, por exemplo, prático rapidinho E já vou liberar você, tá, Filipão? Não esqueci de você não, cara, tá tranquilo? Não, não, eu tô aqui na área VIP assistindo né? é. Não, eu já vou liberar o, o Fábio tinha comentado aqui, né, ó Que ele tá, ele, ele usa Total Connect do Gil Mas ele vai migrar pra Trey Porque ele tá montando um site E ele vai mandar pros demais marketplaces também Cara, tá. a minha opinião, Fabião Coloca, tô, não sei se você usa Time, que o que você usa tá? Mas a minha opinião, você quer ter tua loja? Primeiro, no Marketplace você vai trabalhar fazendo anúncio, eu sei que o Fábio é peças, né? Você vai trabalhar fazendo anúncio, Toyota Corolla 91, Toyota Corolla 92, Toyota Corolla 93, Toyota... na tua loja você não vai fazer isso às vezes. Ou você vai ter, a gente tem um, um cliente a metoria de, de autopeças, na verdade dois, um deles tem cento e tantos mil anúncios quando ele altera o 140 preço, mil anúncios quando ele altera o preço de um produto uma vez ele fez 8 mil alterações porque um produto mudou de preço então assim você vai ter 140 mil produtos na tua loja essa é a pergunta que eu me faria Aí o que eu acho, tá? Você poderia montar a tua estrutura em cima do Bling ou de um outro RP, tá? Vocês vão falar muito de Bling porque, cara, é o que a gente usa, tá, gente? Tem Emilenio, tem Totos, tem Lynx, tem uma porrada de sistema aí dentro do mercado. Tem... Caraca, esqueci agora um outro que tem de indústria, mas é ruim para um outro lado, que é a OMI. Ele funciona para uma coisa, para indústria, mas é ruim para algumas outras coisas. Então, eu montaria a base daqui. A tua tray ficaria como loja virtual mesmo. Tá? no máximo eu nem deixaria ir para o mercado livre tá? e você pode continuar tendo o total connect se você quiser ficar fazendo anúncios com velocidade lá no mercado livre então você continua usando o total connect para criar anúncio, depois de criado você importa para cá daqui você ajusta e você manda para cá vocês vão ver esse fluxo por exemplo porque você tem afinidade com o Total, o Total Connect do Gil, ele é ruim, cara, ah não, ele não integra aqui, ah, mas o Melo integra, perdão, isso, o Total não integra aqui, mas ele integra aqui, ah, o Melo integra aqui, então tipo assim, ele é ruim, não, ele é bom pra clonar a conta, ele é bom pra você duplicar e fazer um monte de anúncio, ele é barato pra fazer isso, ele serve pra você responder as perguntinhas ali dentro de forma mais rápida, então não tem problema nenhum ele ficar aqui, tá? Ou eu faria o fluxo inverso, que poderia ser cadastrar aqui... Trazer pra cá, daqui você duplica, faz todo o berengue pra mandar os outros marketplaces daqui. Também poderia ser um fluxo, entendeu? Então um fluxo não elimina o outro, eu só tenho que entender o que, que eu vou fazer exatamente dentro daquela integração para eu entender se o meu fluxo fecha, eu vou simular alguns com vocês, tá? E tem um caso que é o caso do Jeff, que é também é, é mentorado, igual eu falei, tudo que a gente tá falando são métodos que a gente aplica em cima dos mentorados, e são coisas que saíram disso, tá? Tem o caso do Jeff, que ele tá ficando, ele tinha duas opções. Ou ele ia para uma segunda tray, né? ele é, que é uma opção, tá? Você pode ter uma tray como hub, você vai pagar duas mensalidades. E você pode ter uma tray como loja virtual. Você pode ter isso. O Bling fala com duas três aqui se quiser. Entendeu? Então você pode ter isso. Olha, eu adoro a tray, eu sei usar a tray. A gente tem a operação que roda a tray. Então, tipo, eu amo a Trey, cara, tá bom? Eu sei usar a trei, eu já aprendi, agora eu preciso sair e mudar minha vida na Trey? Não, cara, pode pegar tudo que você tem, Ter uma outra Trey que vai ser Hub e uma outra Trey que vai ser tua loja virtual, entendeu? Você vai pagar um valor aqui e vai pagar um valor aqui, 9 e aí vai depender da tua operação.